Wayland, como descrito na entrevista do Fosdem de 2012, é uma nova arquitetura de sistema de janelas, ou melhor dizendo, um servidor gráfico. Pronto, acabou. Foi criado por Christian Hogsberg, acho que é assim que pronuncia, que já trabalhava na parte de desenvolvimento do X, ou seja, no X11, na parte do AIGLX, no Cairo e no Poplar, quando estava na Red Hat. Foi por lá que ele teve a ideia de construir um novo servidor gráfico para ser um substituto ao X. X. Que fosse fácil de desenvolver e de ser mantido. A história é mais ou menos assim. Lá para 2004, os desenvolvedores de Linux já estavam cheios do desenvolvimento do X. X. Para com essa palhaçada, hein? Daí começaram a ser desenvolvidos novos recursos, como o módulo de gerenciamento de memória, que fazia buffer para a parte gráfica. E foi em 2008, quando o Hogsburg estava dirigindo seu carro em um vilarejo de Massachusetts, que se chama Wayland. E o cara teve a seguinte ideia, mais ou menos com essas palavras. Por que não redirecionar todas as janelas para o lado do cliente a serem renderizadas por lá, passando um buffer para o servidor, e o gerenciador de composição rodar isso em um servidor de display? É um pouco confuso de entender. E foi assim que surgiu o nome do servidor gráfico. Digamos que foi uma homenagem a esse vilarejo. E eu achando que o nome tinha alguma relação com o criador da espada Baumung, do Siegfried. Trollar a gente, uma mancada isso. Mas se bem que, repara só esse vilarejo. Meu, quem não gostaria de morar num lugar desse, pelo amor de Deus? Bom, e o Wayland passou a ser adotado no Red Hat Enterprise Linux 8 como padrão e no Debian 10 no GNOME. Há projetos para que o KDE também tenha suporte e outros ambientes gráficos. Está disponível no site Free Desktop, sob licença MIT, e ainda bem, mas assim, a princípio ele estava disponível sob GPL. Havia planos para migrá-lo para LGPL, só que o Augsburg, pensando bem, ele resolveu migrar para MIT. E ainda bem, porque a licença é que está sendo mais adotada e está sendo mais flexível para se trabalhar. Contando um pouco dos recursos do Wayland... Bom, primeiro que tem coisas no Wayland que são bem específicas para o Linux, como o KMS, mas é dito pelo Hogsberg que é possível portá-lo para outros sistemas operacionais. Além de estar recebendo bastante elogios sobre a parte de menos tearing, o código é mais limpo, é mais fácil de manter e não ter código legado, ainda conta com o gerenciador de compositor de janelas Sway, que possui suporte aos recursos de configuração do gerenciador de janelas I3, e para o X11, o WIO, que é uma reimplementação da área de trabalho Rio do Plan 9, mais uma vez o Plan 9 aparece aqui, Integração do Wayland com o X11, através do X-Wayland. O Serub Linux já fez até mesmo um vídeo benchmark de jogos comparando o desempenho dos dois servidores gráficos, o X e o Wayland. E o Renato do canal FastOS também mostrou os resultados. Viram como o desempenho de um ambiente gráfico oscila por vários fatores, incluindo o servidor gráfico? Então, esse é um vídeo rápido sobre o Wayland que as coisas estão começando a aparecer, a longa data a gente já espera esse servidor gráfico, tinha o Mir também que competia com ele, e agora parece que as coisas estão realmente fluindo e acontecendo. Eu espero que venha, se é para bem, por que não? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, é um vídeo muito rápido, se gostaram não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, adicionem a playlist de vocês nos seus favoritos, e não esqueça de conferir o curso de migração para o Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. É isso aí, até o próximo vídeo.